Família, pouca iluminação aqui Queria estar tá mostrando para vocês aqui A instalação do punho da Tita 160 Ou 2000, Tita 2015 Na Falcon, beleza? Aqui ó, foi cortado os fios do, do punho Da Falcon original Agora eu vou estar tá mostrando pra vocês Tá tudo desmontado aqui Que eu tive que ver um por um Deixa eu parar o som aqui ó. Aqui tá o punho, família, ó. Eu só não gostei porque ó, esse é o da 2015, né? E o botão da buzina ele é invertido Eu gosto daquele que Essa parte mais ressaltada fica desse lado aqui, ó Beleza? Mas não dá nada não Serve do mesmo jeito E é o seguinte, ele vai perder aquela função De ligar e desligar, beleza? O resto funciona tudo Luz alta, luz baixa, buzina e seta. É isso que eu queria O meu já tava quebrado aqui, essa parte aqui, ó Cadê, ó? Essa parte aqui, ó Que liga e desliga o farol Tipo direto, desliga tudo, tá ligado? Que é essa peça aqui, ó, tava quebrada já Beleza? Então vamos lá, família Vou explicar pra vocês aqui Esses dois aqui que tá junto, ó Vermelho e preto Junto com marrom inteiro, certo? É, é vermelho com lista preta E marrom inteiro Você junta os dois, que os dois Vai fazer ligar o painel inteiro eu não vou girar a chave aqui agora Porque os fios tá tudo junto Pra mim poder saber qual que é qual Então se eu ligar vai dar curto Então é assim Esse aqui liga o painel e o farol Quando você gira a chave Então você tem que juntar os dois Porque esse aqui é aquela função que você liga e desliga tudo, tá ligado? Beleza, então você junta os dois pra poder acender Aí vamos lá Esse verde claro com esse marrom Não, é Esse verde claro com esse preto com uma listra marrom Esse aqui ó Ele é da buzina Esse aqui é da buzina, beleza? Esses dois pretos aqui Ele é do interruptor de partida que Ele vai aqui, ó Interruptor da manete aqui que não deixar a moto pular sozinha é da embreagem, interruptor de embreagem Esse azul aqui e esse branco aqui Ele é do farol Da luz do farol Esse azul, você tem que ligar um fiozinho nele e ligar junto com o marrom, beleza? Só pra lembrar aí, senão o farol não vai funcionar Agora vamos lá Vai sobrar esses três aqui, que é o cinza, o azul claro e o laranja claro Esses três aqui são da seta, esse é o corrente contínuo E esse aqui é os alternado, que quando você trocar para um lado, um é direito ou da é esquerdo Não sei te dizer a cor, só na hora de testar mesmo No final do vídeo, concluindo, eu aviso vocês qual é a cor correta E eu vou estar tá mostrando também uma tabela de cores aí pra vocês não errar, beleza? Aqui tá o punho Aqui o punho paralelo Tem as cores e tal Eu vou estar desmontando ele e vendo qual cor Significa qual cor, beleza? Aí eu vou pôr na tabela também Aí quando eu terminar de fazer a ligação eu mostro pra vocês Chicotinho desmontado aqui, ó Cortado Agora é só ver qual fio pertence a qual coisa Eu vou falando pra vocês Aí família, terminado É, ó, da da 150, 2015, 2014 Não... O da 160 é o mesmo esquema Mas eu comprei um achando que era o outro Eu pedi da 160 e ele me deu esse, mas tá bom Ó Vamos lá, vindo da Falco Da Falco, vindo da Falco Os dois fios preto Ah, eu já expliquei isso aí, rapaziada Agora eu vou explicar com qual que eles estão conectados Vindo da Falco, o preto vai conectado com o do punho da distância 150 com verde escuro, beleza? O outro preto com essa listrinha prata, que os dois têm, né, na verdade. O outro preto vindo da Falco vai com preto da da, da tita 160 ou 150. Seguinte, rapaziada, esse preto aqui no punho da 150 da 150 2015 ou 160 tem dois pretos você vai ter que ligar um multímetro em corrente contínua, que é nessa aqui, ó, nessa função aqui, ó, que tem uma pitinha, liga nela, roda até nessa função aqui, aí um, um pino você coloca no, em um dos fios pretos, e o outro pino você coloca aqui, ó, no interruptor de, de embreagem. Você coloca no interruptor de embreagem. Para poder saber se a corrente contínua passa desse, desse ponto aqui para esse fio preto. Aí você faz o mesmo com o outro. O que apitar é o fio correto. O que não apitar é o fio da buzina, beleza? Aí o outro fio, que no caso é da buzina, ele vai aqui, ó. O fio preto que sai do punho da Tita 160. Que não, que não apitar, ele vai com esse fio aqui marrom e preto da falta. Da Beleza, vamos pro resto O resto, rapaziada, é tudo cor com cor, demorou? Aí vai aqui, ó Verde claro da Falco Com verde claro da 160 Azul claro da Falco Com azul claro da 160 Laranja da, da Tita 160 Com laranja da Falco é, Cinza da Tita 160 Com cinza da Falco Branco da 160 Com branco da Falco Azul escuro da 160 com o azul escuro da falco E o vermelho com preto e marrom, inteiro marrom da falco Você junta os dois juntos e liga no amarelo Beleza? No inteiro amarelo da 160 Então é isso rapaziada O único problema que vocês vão ter aqui Dificuldade no caso É, é descobrir qual que é esse fio aqui ó Porque ele é preto, é preto Tem outro preto da buzina Ou seja, então tem dois pretos Como você vai saber que esse fio... É um dos dois pretos que sai do punho aqui Então você tem que ligar em corrente contínua E ver se a corrente daqui Vem pra um desses dois aqui Aí você tem que ver qual que vem O que receber a é energia é o fio do interruptor de neutro O que não receber é o da buzina Aí fechou, é só ligar Isolar tudo certinho, vou isolar aqui já era você Tá ligando aqui a moto pra vocês verem Virar pra lá Eita Vamos lá, foca aí Ó. Ligou tudo junto você pode ver que já ligou tudo junto, né? Então agora não vai ter mais aquele botão de desliga e liga, entendeu? Vou puxar aqui o ponho na frente de vocês, aqui ó. Tá conectado lá, ó. Buzina, farol, alta, baixa, alta, baixa, ó. Farol alto, farol baixo, farol alto, farol baixo. Beleza, buzina, vocês viram que funciona. A seta, a minha tá com pau, mano. Tá piscando aí, tá vendo? Mas a frente aqui tá com pau, mas lá atrás tá piscando, ó. Esquerda. Direita tá com pau também, que é a frente problema programa, mas tá piscando lá no painel. Tá funcionando aqui atrás. Eu odeio essa seta, rapaziada. A seta que eu curto é a setinha pequenininha, a pequenininha não, original, aquela que é mole, tá ligado? Aquela que eu curto. Mas infelizmente eu comprei a falta já com essa. Beleza? é isso aí então família aqui vou explicar para vocês é isso aí família não tem mais explicação não tem segredo é coisa fácil de fazer é só você tirar o punho quando você comprou o punho quando você quer adaptar em qualquer moto você tem que ter o punho original e o punho que você vai trocar você abre o punho vê qual fio qual cor sai de onde você vai lá ver a cor que sai né vai lá no outro punho e vê a cor que sai e só juntar as cor corretas Pega um caderninho, marca, tipo, aqui vai sair o preto e o verde, você vai marcar o preto e o verde. Aí você vai no outro punho, aqui sai o azul e o amarelo, aí você vai saber que em cima é o amarelo e embaixo é o azul. Aí você vai misturar o azul com o verde do outro punho, entendeu? Aí você faz esse joguinho aí, essa jogada, dá pra você adaptar a qualquer painel. Essa é a dica aí. Fechou, família? Tamo junto, forte abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falqueira 2008, pra quem não sabe, deixa o like aí só ajudei, rapaziada. Se inscreve no canal aí que tem bastante grau, bastante conteúdo de moto. Tamo junto, família.